Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e nós vamos começar agora uma sequência sobre gráficos de função quadrática. Então não perca, tá? O gráfico de uma função, nós já vimos alguma coisa sobre isso e nós vamos iniciar fazendo o gráfico de uma função de forma bem tradicional, ou seja, a partir da lei de formação dessa função, que está dada aqui, como que a gente procede para uma função qualquer que nós desconhecemos o for seu formato, como que é o gráfico, enfim. O primeiro passo é fazer essa tradicional tabelinha, né, com valores atribuídos para x e como consequência Substituindo, por exemplo, menos 1 aqui para x, ao substituir x menos 1 nesta equação, ou seja, calculando h de menos 1, por consequência, obtém-se 8, ou seja, menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 vezes menos 4 dá 4, positivo, mais 3, então, no somatório, 8. E assim vai acontecer se vocês substituírem. No lugar de x, o zero vai acontecer e vamos obter os seguintes resultados que estão nessa tabela. E para economizar tempo, eu não vou fazer todos eles, tá? Mas é bem básico esse processo e nós já vimos. Nós vamos obter, por consequência, pares ordenados, tá? Pares ordenados, aqui, menos 1 e 8, 0 e 3. E assim na sequência, todos os pares, neste caso foi encontrado 6, sete pares, né? E cada par ordenado indica um ponto no plano cartesiano. Estão eles aqui indicados. Pode-se já perceber que isso não é uma reta e ele mostra uma tendência, vejo que os valores vão diminuindo até chegar aqui em x2, que resulta pelo y-1, e depois começa a aumentar novamente, 3 é zero, 4 é 3, 5 é 8 e começa a aumentar e existe essa tendência. Se nós presumirmos essa tendência, a gente consegue fazer um esboço do que é o gráfico e ele acaba se tornando uma parábola. E é assim que é o gráfico, a característica do gráfico de uma função quadrática. Porém, essa parábola ela pode ter algumas oscilações, ou seja, ela pode ser assim, com a concavidade voltada para cima, pode ser a concavidade voltada para baixo mostrar um outro exemplo aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, a função x ao quadrática, x ao quadrado menos 9, atribuindo alguns pontos, chegamos nessa, veja que ela é tem a mesmo formato de parábola, mas essa parábola pode estar essa concavidade pode estar mais aberta, menos aberta, mais estreita, né? Os lugares onde vai tocar o eixo y e x, depois tudo isso nós vamos ver como calcular. E aqui mais um outro exemplo, e vejam que nesse outro exemplo aqui, menos x ao quadrado mais 8x menos 12, olha o que acontece. Atribuindo valores para x, obtemos os pares ordenados, neste caso 5, substituindo aqui, vejo que a tendência é diferente. Ela começa crescendo até chegar num limite de quando x é 4, y é 4, e depois esses valores começam a decrescer. Tá? E vai decrescendo, e a tendência é que eles decresçam infinitamente, tá? Então veja que mudou a concavidade, antes estava para cima, agora ficou para baixo, ok? Na sequência a gente vai ver alguns exemplos sobre os gráficos, sobre construção de gráfico de função, tá bom pessoal? Valeu!